Eu sou Jurum Klink. É, minha atuação nesse campo é basicamente desde minha formação e graduação. Trabalhei lá fora na Holanda no Institute for Housing and Urban Development Studies, e depois no Brasil dei consultoria e fui trabalhar como primeiro assessor uh, do prefeito Celso Daniel Santandré e depois como secretário de desenvolvimento e ação regional uh, nessa mesma prefeitura. E depois Atuei na própria universidade, primeiro como chefe do gabinete da reitoria né? e depois como pro-reitor de extensão, coordenador do curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território. É o seguinte, basicamente são duas linhas de atuação que abre portanto, perspectivas para projetos de pesquisa, extensão, parcerias com os alunos primeira linha é na trabalho de governança, governança urbana, metropolitana, é, explorar os conflitos em termos de planejamento, campo de planejamento e gestão do território. Então isso é uma grande área né, de governança urbana re, metropolitana. A segunda linha de atuação, é, que portanto tem desdobramentos em termos de pesquisas, é, projetos de extensão, é na área de economia urbana, é, portanto as dinâmicas Uh, econômicos, né? atores, agentes uh, uh, que cercam o uh, mercado imobiliário. Portanto, uh, tem uma relação com o campo de planejamento do ponto de vista de explicitar os projetos e estratégias dos demais atores né? que influenciam o campo de planejamento. Né? Então, essa é um basicamente um segundo, uma segunda área de atuação que os alunos podem fazer parcerias. Né? Então é, além disso, né, são duas linhas que não são separadas, né? muitas vezes né, você tem as áreas que tangenciam nessas du duas áreas de interesse, né? portanto é, problemas relacionados com infraestrutura, Uh, por exemplo, hoje em dia eu estou muito interessado na neoliberalização, né, no processo de neoliberalização da água, do saneamento, e, portanto, são coisas que ligam uma e outra área: né, governança, economia urbana, economia metropolitana. Basicamente, são esses duas, dois grandes temas. Eu vou complementar com mais um um, um exemplo de um projeto né, que. Basicamente, nós estamos trabalhando com um grupo de alunos de graduação, pós-graduação, no tema de financiarização urbana. Financiarização tem sido é um objeto muito discutido na área de economia né? no entanto nossa, nossa preocupação é trazer o termo de financiarização para o campo dos estudos urbanos né? Porque nossa preocupação é, é esses processos de financiarização, a predominância das finanças, influencia portanto o campo do planejamento a partir de novas modelagens, métricas, parcerias públicas privadas, portanto é uma preocupação de, de analisar e de montar inclusive linhas e pesquisa em torno desse tema de que forma o planejamento é penetrada e é também influenciada por essas novas métricas uh, da economia financeira. Então isso é, um, é um, um exemplo concreto de um projeto de pesquisa que eu gostaria, inclusive, de mobilizar alunos interessados, tanto de graduação quanto da, da, da área de pós-graduação, nesse tema. É um interesse que nós temos né, de inclusive a universidade que criou como nosso, né, esse curso de planejamento, bacharelado em planejamento territorial, é a nossa convicção que isso vai ser um campo, já é um campo e vai ser um campo muito importante. No Brasil e é basicamente com essa preocupação de cada vez mais mobilizar não apenas a própria comunidade universitária, a comunidade acadêmica, mas também a própria sociedade brasileira, né? Então, muito importante, por exemplo, esse tipo de parceria, esse tipo de projeto, né, de extensão, de mostrar o que é o campo de planejamento territorial. Isso é muito importante, principalmente as parcerias com a sociedade civil organizada os movimentos. Uh, o setor privado, né, tem janelas de oportunidades de trabalho em todos esses setores. Não é apenas o setor público, os municípios, o governo, do Estado, a União, mas também esses dois segmentos, sociedade civil organizada, ONGs, e também o setor privado. Então a partir desse tipo de parceria que vocês estão fazendo, né? mostrar que, a partir das entrevistas com os professores, o que, que é o campo. né? Eu acho que projeto desse é muito importante, porque trabalha um pouco de, de dentro para fora o tema do campo de, de, de planejamento territorial.